Olá, é me Thaia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos fazer uma máscara de gengibre e alho. Então, eu vou pôr dois dentes de alho e dois pedacinhos de gengibre. Eu depois vou triturar com um pouquinho de água e vou tirar apenas o sumo ou a água que restar e o resto vou usar para outra coisa. É muito importante coar essa mistura antes de pôr na máscara, senão vai ter pedacinhos de gengibre e alho no cabelo, e nós não queremos isso. O gengibre estimula o couro cabeludo, o alho também. Eu vou deixar mais informações abaixo e eu vou adicionar açúcar e óleo de rícino a essa máscara. O açúcar ajuda a dar brilho ao cabelo. E não tem cá um caça com gato, então usei essa forma para retirar os pedacinhos e apenas ter o sumo concentrado de gengibre e alho. Essa mistura foi feita para duas pessoas, então se estivesse a fazer apenas para mim eu usaria apenas um dente de alho e um pedaço de gengibre. O cheiro dessa mistura é forte, do óleo e gengibre. Então, nessa máscara, eu não adicionei assim tanto para que o cheiro não fique assim tão forte. Eu misturei até o açúcar desaparecer e depois adicionei mais água para ele chegar a uma consistência que eu gosto, porque eu estava a trabalhar com o cabelo meio seco. Eu usei essa máscara antes de transar e é muito importante frisar que vocês não devem usar essa máscara sempre, sempre, sempre, É uma vez por mês ou duas vezes por mês. Eu não filmei o processo de aplicação da máscara, mas eu tenho um vídeo aqui no canal a mostrar como eu aplico a minhas máscaras e como eu lavo o meu cabelo. Aqui está o cabelo da minha prima, nós usamos a máscara no cabelo dela por 20 minutos e ficou desse jeito cheio de brilho e muito macio. Eu também usei e como podem ver eu tenho um pouquinho de definição espero que tenham gostado do vídeo, não esqueçam de deixar um like, comentário, se inscrever e partilhar com os amigos, bye!